Fala galerinha, beleza. Saindo aqui da Saramandaia. Já com a MT emplacada. Padrão Mercosul. Os caras dizem que é 10 minutos. Mentira, velho. Perdi quase uma hora aqui. Paciência, viu? Aí eu fiz com aquele sacaninho ali. Puta que parei. Puta que pariu. Vou ter que dar esse rolê todo aí pra dar a volta. Se derrubar não tem Não pode adiantar Opa Tudo certo aí com vocês Ei, Esse trecho sempre foi fu... Ruim, foi ruim, foi ruim Bom, agora a gente vai voltar para o Detran já com a moto emplacada e ver o que é que eles precisam agora fazer, né? Espero que nada. Acesso só shopping, West, Cabula, BR34, não, eu quero fazer a volta. Shopping Bela Vista, eu acho que eu tenho que entrar aqui porque tem um tem um acesso. peça na fazer com a três né? até dá mas é, é complicado é muito pesada tem mais mais maleável aqui assim Ah depois que trocou essa trocou não, né? Depois que eu regulei essa suspensão, a moto tá outra coisa. Deixa eu me jogar aqui para a direita. Mentira, que a esquerda. Ainda tem que acostumar as curvas. E eu, parou o for shopping Doido daí, velho. É, espere. É. Quase bate no outro carro. Puxa, soubesse tinha vindo por fora. Tá tchau. também? Então, tá Não, rapaz, deu uma fome agora. Ué, deve ser porque eu não almocei, né? Lembrando logo do primeiro momento que eu voltei para MT depois de estar tá rodando com a treça, de cara deixei a MT morrer duas vezes, dando só alavanca uma porra, dando tranco na moto, errando, passada de marcha, quebra mola me jogando pro ar que nem um boneco. Eu falei rapaz, mas que porra? Um mês andando na moto. Já esquecer como é que anda em uma que andou por cinco anos. Mas ah, depois de é só reandar de novo um pouquinho que aí tudo volta ao norme. E vamos ficando por aqui. O estacionamento é esse. sensor para emissão do vídeo. Um Amém. Obrigado. Bote sempre. Tem vaga? Tem vaga. E a vaga é essa aqui mesmo. beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.